Vamos lá Isso, pode ser Isso aí, pega aberto Isso, vamos lá 3, 2, 1 Vai, 1 2, 3 4 5 Isso, vai 8, 9 Não estica tudo não, vai devagar Isso, 12, isso aí Fez a pegada mais difícil Isso aí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 Isso aí, ó. Olha pro teu lado que tá deixando a barra desestabilizar. Vambora. Vambora, não. Ó. Desce, desce, sobe. Desce, sobe. Só isso aqui. Vai lá. Vambora. Vambora. Vambora. Continua. Dois. Três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, setenta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, oitenta. Vamos embora. Um, sem peso. Dois, três, quatro, cinco. Não para não. Seis, sete, oito, nove,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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, conta! 2, 3,! Mais atrás, mais atrás, isso, deixa eu tocar no chão, vem com o braço aqui atrás, peraí, sobe agora, desce, toca no chão, sobe, isso aí, isso, 4,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 Volta, vamos embora. Isso aí, Vambora, embora. Bora, bora. Fala, não vai oito, nove, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, noventa. Um, dois, três, quatro, cinco. 3, 7, 8, 9, 100. Isso aí, parou. Descansa, bebe uma água.